Olá! Dando continuidade na nossa aula sobre paredes. Na aula anterior, a gente viu como que faz para criar paredes, né? Desenhar paredes a partir de composições existentes. Eu adiantei algumas paredes, as composições estavam todas prontas no template foi só aplicar. Agora, vamos supor que você... É... Deseja criar uma composição para poder aplicar no seu projeto. Então, por exemplo, eu redesenhei por cima do nosso do nosso rastering. Você pode acessar por aqui também, tá? O rastreamento. E você pode ver que as paredes do existente, do existente não da reforma, elas foram desenhadas aqui, ó. Só está mostrando o que é original da construtora, do do, do prédio em si. É, então, vamos criar uma, uma camada para essa parede aqui, ó, que é uma parede estrutural, que ela tem quanto aqui de largura? Vamos ver. Ela tem 35, certo? Então, vamos criar uma composição para essa parede. Então, vamos começar a desenhar qualquer parede aqui e vamos dar OK, tá? É, vamos selecionar essa parede e clicar aqui embaixo, ó, editar composição de perfil selecionado. Por quê? Porque nós não temos uma composição de parede formada aqui. O que você precisa fazer? O que é recomendado a gente sempre fazer Escolher uma composição de parede que mais se aproxima com aquela que nós já temos de existente. Vamos pegar aqui, essa aqui, tá? Alvenaria 35, só que ela tá com 20 aqui, ó. Vamos colocar 30. Muito bem, então, 30 com 2,5 com 2,5 dá 35, ok. Agora... O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a parede e vamos desenhar ela aqui, ó. Vamos selecionar 35 reboco duas faces e clicar aqui. Muito bem. Então, você deseja criar uma composição de parede que não tem aqui configurada no seu template. Comece sempre de uma parede já existente, tá? Entra dentro dela, seleciona a seta com o botão direito... Editar composição de parede. Então, se você quiser fazer uma outra parede de 50, por exemplo. Aí, você, a partir dessa existente ou de qualquer uma outra, tá? Você pode vir aqui em duplicar e dar um novo nome para essa parede. Então, essa poderia ser uma alvenaria de 50 centímetros. só um exemplo, é ficção. E... Ela vai ter reboco de duas faces, tá? Você pode tirar esse textinho aqui e fazer o ok. O que que você vai mexer nessa camada? Você vai alterar o osso dela aqui, né? O núcleo dela. E aqui, você vai colocar 45, porque eu tenho 2,5 aqui e 2,5 aqui, tá? Então, é, esse tijolo, né? Que é essa composição central dela aqui, vai ser de 45, tá? Tá? É, o que que a gente pode fazer? Trocar, trocar o material, bloco de concreto estrutural, preciso até verificar se está correto lá no meu, tá? E aqui, reboco, reboco, posso fazer o quê? Aqui também, alterar, colocar cerâmica, caso eu deseje mexer nessa composição, aqui em cima mesma coisa... Tá? É só clicar aqui nessa setinha e você altera a composição das camadas. Você vai empurrando aqui com a setinha pra cima. Se você quer movimentar para onde vai ser essa camada, se ela vai subir, se ela vai descer, entendeu? E assim vai. E aqui embaixo você pode inserir uma camada nova, tá? E movimentar ela de acordo com a composição que você tá querendo trabalhar. E assim você vai construindo... A, a sua parede composta de acordo com a estrutura que você quer é importante que você conheça a, a, essa composição no seu método construtivo, né? Como ela é de verdade, qual é a espessura, o, o que tem dentro, qual o material que faz parte, por quê? Porque é aqui que você vai poder montar isso, né? Prototicamente. Ok, então, nós trabalhamos as nossas paredes. Vamos dar uma checadinha aqui no nosso 3D, né? Você pode clicar no F3 do seu teclado, você pode digitar O no seu teclado e você pode acionar essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui é a ferramenta 3D simples, tá? É só clicar nela e arrastar pra cá. Aí, dentro do 3D, você pode orbitar, selecionar essa função e orbitar. Então, toda a parede existente está modelada. Muito bem, agora que nós temos todas as paredes montadas, eu vou aproveitar para falar sobre os filtros de renovação. São as paredes a construir, a demolir, a permanecer. Eu sei que eu já, é, já dei uma introdução em aula anterior... Mas eu vou aproveitar que estamos falando sobre parede para passar o conceito para você. Aqui você está vendo só o existente. O existente da construtora. Então, esse, esse desenho se refere a um projeto existente. Porque nós estamos fazendo o um projeto de reforma dele. Nós não estamos construindo, fazendo uma planta ao qual ela irá ser construída ainda. Então, aqui... Todas essas paredes, elas estão como? Ó, vamos entrar aqui em definições, a gente vai ver em classificação. Como existente. Todas elas, sem exceção, nesse filtro que você está vendo, tá? É, Existem as paredes que vão ser construídas aqui, ó. Ó, parede, esse pedaço vai ser demolido, esse vai ser construído, tá? Como que a gente consegue ver isso? Primeiro, vou desativar aqui a função rastreamento. Repare que nós estamos trabalhando aqui embaixo com algumas configurações que eu ainda não falei para você. A primeira delas é aqui que ficam os filtros de renovação. Tá? Demolição, pós-demolição, nova construção e o planejado. Você navega sobre essas situações clicando aqui. Mas ela não vai aparecer para você, por quê? Porque esse template ele está configurado para que essas opções coloridas, né? Que a, que a parede a demolir e a parede a construir, elas estão vinculadas a uma composição de vegetais. O que é uma composição de vegetal? A composição de vegetal, ela é responsável por filtrar quais os layers que são as camadas, que você quer que apareça para aquela fase do projeto, tá? Então, nós estamos, inicialmente, criando as paredes do estudo preliminar. Então, nesse filtro aqui, ó, aqui, ó, definir vegetais, nós estamos em estudo preliminar, tá, ok? Aqui na op opção de visualização de modelo, nós temos estudo preliminar e aqui também tá está estudo, pre estudo preliminar. Para eu poder visualizar a alteração dessa parede, é necessário que nós naveguemos para o executivo de planta, o projeto executivo de planta, que é onde realmente interessa essa informação. Essa informação no estudo preliminar, muitas vezes ela não, não interessa. Às vezes, ela é mais importante no executivo. Depende de projeto para projeto, como que o arquiteto está pensando isso. Vamos supor que ele já está pensando nesse estudo preliminar já com o olho no executivo. Aqui no Arquicad, a gente trabalha de forma unificada globalizada diferente do AutoCAD no AutoCAD a gente pegava o um mesmo desenho replicava ele várias vezes eu vou mostrar até aqui para vocês como que isso é no AutoCAD para você entender é, essas fases como eram trabalhadas no AutoCAD caso você não saiba veja isso aqui é um projeto executivo de interiores nossa, que confusão, quantas plantas? Essa é a diferença do AutoCAD para o ArchiCAD. No ArchiCAD a gente não separa os desenhos, nós temos todos os desenhos concentrados num único modelo. Isso é fantástico. O que, que você precisa fazer para poder é, ter controle sobre esse modelo? Separar os layers em Camadas. Você pode ver aqui no AutoCAD que eu tenho aqui primeiro o existente da construtora. O, ex o projeto executivo que a construtora disponibiliza no manual do proprietário. O manual do proprietário tem essas informações que a construtora fornece para o arquiteto para quê? Para ele poder trabalhar a reforma, para poder fazer a decoração, ter a arquitetura do seu imóvel. Então, a gente trabalha primeiro o existente. Aqui, nós temos que limpar tudo que a gente não vai utilizar, cotas, e deixar só a arquitetura base, o desenho base. E depois, de acordo com o projeto que o arquiteto tem em mente para esse apartamento, para essas paredes, para esse piso, ele já começa a traçar algumas linhas sobre reforma, para o estudo preliminar porque o estudo preliminar ele vai depender da demolição e reconstrução de algumas paredes veja note que aqui nós não temos mais as paredes que, que eram existentes no desenho anterior elas já não fazem parte mais dessa dessa planta de estudo preliminar o estudo preliminar ela é um desenho inicial das ideias principais do que o arquiteto tem em mente para o conceito geral. Né? Então, elas, elas têm linhas simples, elas não necessariamente precisam ter volume, elas apenas precisam o quê? Ter um layout, uma disposição básica desse conceito de projeto que o arquiteto tem em mente. Então, aqui já não tem mais aquelas paredes a demolir, já tem já a parede final, que é o projetado. Agora voltemos no ArchiCAD. Isso você tem de maneira globalizada, centralizada, em um único modelo dentro desse desenho que você está vendo. E como que você navega entre as fases do projeto? Você navega através do, da composição de layers, essa combinação de vegetais. Então, para o estudo preliminar, vamos começar pelo estudo preliminar aqui. Para estudo preliminar, nós temos designados estes layers. Na verdade, esses layers, eles fazem parte de todas as combinações de vegetais. Se eu vier no anteprojeto, vai ter o um piso. Se eu vier no projeto legal, vai ter o um piso também. No estrutural também vai ter piso. No executivo também tem piso. Esses layers são os layers que fazem parte do seu desenho. Agora, o que vai aparecer em cada fase de projeto é que você vai estabelecer aqui. Então, no estudo preliminar, você observa que eu tenho alguns layers fechadinhos aqui, ó. O olhinho tá fechado, o olhinho não tá aberto, tá? No anteprojeto, outros olhinhos estão abertos e outros estão fechados. E assim por diante. Então, isso é a combinação de vegetais. Você tem os seus layers, que são os vegetais, que eles vão estar abertos ou fechados, vão estar sendo utilizados ou não em cada fase do seu projeto. Então, aqui eu selecionei a minha camada, a minha fase de projeto, a minha combinação de vegetais para projeto executivo. Mudou alguma coisa? Não. Essa diferença do estudo preliminar... Para o projeto executivo, você vai ver aqui, ó, na combinação de vegetais. Então, do estudo preliminar, você vai passar para a fase do projeto executivo. Aqui também, projeto executivo. E aqui, projeto executivo. Note que agora você consegue enxergar as linhas que fazem parte dessa composição da parede. Você consegue enxergar a trama que foi especificada para esse tipo de composição. Você vai notar também que você consegue identificar aonde é parede estrutural e onde é parede de fechamento só por essas tramas, por essas achuras. Trama é a mesma coisa que achura, só que nós ainda estamos visualizando a fase do existente desse projeto. Repare que nós temos aqui as paredes iniciais. Como que eu troco de fase? Aqui, planta de demolições. Agora, ela aparece colorida. Por quê? Porque essa configuração está determinada para aparecer no projeto executivo planta. Quando você aciona a planta de demolições. Então, aqui está bem claro quais são as paredes que vão ser eliminadas e até essa porta existente que já está aqui que eu vou, que eu vou mostrar para você como é que faz na próxima aula eu posso trocar a fase para após demolição então vamos supor que foram derrubadas todas as paredes como que fica fica dessa forma só com as paredes que são existentes ainda não está mostrando as paredes que vão ser construídas para isso, eu preciso vir aqui, ó, nova construção. Então, na nova construção, eu vejo o que vai ser construído e o que vai ser demolido. Só que eu não preciso ver essa, essa informação em todas as plantas, somente na planta de projeto executivo. que corresponde, lá no nosso desenho do AutoCAD... A, a planta de pontos de interferências aonde eu mostro somente o que está sendo realizado na reforma da arquitetura não tem nada a ver ainda com a decoração apenas com a arquitetura do apartamento vou mostrar para você no autocad para você ver como que seria se a, gente, se a gente tivesse fazendo no autocad seria isso aqui seria essa relação de paredes a construir e a demolir. Somente essa informação. Eu não quero uma planta com outras informações. Porque isso vai ser, vai ser feito nos desenhos seguintes. Agora de volta. Vamos finalizar mostrando como vai ser essa planta. Na situação planejada. A situação das paredes finais. Então foi demolida essa parede. Manteve-se essa. E essas foram construídas. É assim que vai aparecer nas plantas de forro, nas plantas de piso, nas plantas que se baseiam na nova situação do projeto. Ok, mas eu ainda estou trabalhando no estudo preliminar. Tudo bem, só que eu não posso deixar de falar sobre isso para você nesse momento, é, adiantando o projeto executivo, porque muitas vezes no, no projeto do estudo preliminar, você já está demolindo parede. Então, você precisa já, de certa forma, ter conhecimento sobre renovação de parede nesse momento do curso. Vamos voltar para o estudo preliminar e vamos manter a situação existente do apartamento. Só reforçando, como que eu faço para caracterizar uma parede em... Demolir ou construir. Vamos simular aqui. Metade dessa parede é a demolir. Metade dessa parede vai ficar existente. Como que eu corto essa parede? Clico aqui ó, em dividir. Um ponto inicial. E ele já dividiu a parede em dois. Então, esse pedaço aqui, com o botão direito, eu vou em definições da parede. Ela está como existente. Eu quero que ela seja a demolir. Ok. Configurei como a demolir. E essa outra parede aqui? Eu quero que ela seja uma parede a construir, por exemplo. Então, ela sumiu dessa fase. Por quê? Porque eu estou na fase do existente. Ao vir para o planejado, vai sumir a demolição e vai ficar o planejado. A nova construção vai corresponder às duas paredes. Ok? Então, é só você separar o que é a demolir do a construir e do existente através dos filtros de renovação. Sendo assim, a gente encerra sobre paredes nessa aula e vamos dar sequência na aula sobre portas e janelas. Tchau, tchau!